Oi, tudo bem? Sou o Henrique Bonner, instrutor de Trekking e vamos falar um pouco sobre um assunto da área de geoplanejamento de aventuras, que é a elaboração do próprio mapa. Okay? É, existem muitas ferramentas para a criação dos próprios mapas de aventura, expedições... É, é, corridas, é, trilhas, travessias, né? saídas em geral para outdoor, ao ar livre, etc. É, normalmente, é, quando a gente precisa criar mapas, e não é uma coisa incomum, já que a gente não tem mapas é, topográficos para o país inteiro é, a, na escala que a gente precisa, para os lugares que, onde nós vamos, né? Muitas vezes a gente se depara com a necessidade de criar os próprios mapas, seja por plano de contingência, seja por estilo de exploração, seja por plano de segurança, enfim. Mas foi criado nos no, no, no Estados Unidos uma ferramenta chamada Cautopo, que é uma ferramenta baseada em web, onde vocês estão vendo aqui. É, e essa ferramenta ela é destinada para o público americano então quando você abre essa ferramenta digitando lá na barra de endereço cautopo.com você vai direto para uma página que foi criada com a finalidade de facilitar a produção e a impressão de mapas okay? então lá para o público americano tem uma série de mapas bases como vocês estão vendo aqui né? É, mas dá para usar aqui no Brasil Infelizmente, quando a gente vai usar aqui no Brasil A gente só tem à disposição de mapa base Os mapas gratuitos do OpenStreetMap né? Aquela comunidade colaborativa de construção de informações geográficas europeia Que é um pouco parecido com a nossa comunidade da TrackSource Aqui no Brasil é, ok Quando você abre... O cartopo ele tem essa aparência. Dá para você fazer eh, não só a, a criação de a impressão de mapas físicos com caul-topo, utilizando a, a uma série de, de ferramentas eh, que ele possui: criação de marcadores, né? Criação de, de waypoints, criação de linhas, né? Criação de, de perímetros, criação de linha eh, de base, eh, criação de, de layers de vários é, com várias finalidades da área de, de, de informações geográficas. Né? É, é, ou seja, ele além de ser uma ferramenta com propósito de criar mapas físicos, ele também permite você é, é, gerar arquivos é, de informações geográficas é, na extensão KML, né? é, ou, ou na extensão KMZ, na extensão GPX. Então, por exemplo, você não está lá com o seu Google Earth, não está com o seu Basecamp e precisa fazer uma produção de alguma informação geográfica lá para colocar uma trilha, um caminho, um ponto lá para colocar uh, no seu plano de viagem, no seu roteiro de trilha. E aí você está longe de casa ou mesmo dentro da sua casa, você consegue usar o, o cautopo porque ele serve para a maioria das funções básicas nesse sentido. Ok? Então vamos lá. É, no nosso caso prático eu quero criar um mapa físico criar um mapa imprimir um mapa físico da região aqui uh, para onde eu vou fazer uma trilha que é o parque estadual dos três picos em, em nova friburgo lá no, no rio de janeiro perto de, de teresópolis ok então eu já fiz o meu trabalho prévio de montar o roteiro de montar a trilha para o meu GPS, mas eu quero usar esse mesmo roteiro, esses mesmos arquivos para para plotar no mapa. É, então eu vou lá em import, vou escolher o meu arquivo KML que eu gerei ou o GPX que eu gerei lá para o GPS, onde eu coloquei todas as informações de pontos, informações de trilhas, né? É, as minhas informações do meu do meu caminho. Então aqui como vocês podem ver, então eu gerei a linha, gerei os pontos, né? e eu consigo, através do, do, do cautopo, me dar uma série de, de informações sobre aquele lugar, é, coordenada, é, altimetria, né? é, declinação magnética, é, até esse nível de exposição solar, ele consegue me passar, mas não é o caso aqui, o caso aqui eu quero fazer uma impressão do mapa, uma vez que eu plotei essas informações, o que eu preciso fazer agora é só clicar aqui em, em imprimir, né? print, eu posso fazer o download dessas informações também em, em KMZ ou, ou, ou GPX, eu posso exportar essas informações em, em, de várias formas, mas eu quero fazer o um mapa, eu vou lá fazer o um mapa, eu vou clicar em mapa impressão. Na hora que ele abre a minha tela de impressão é, ele me permite colocar uh, configurar a minha impressão onde por exemplo eu começo selecionando o tamanho do papel. Na versão gratuita do Cautopo, ele só permite aqui a 4, mas conforme você vai assinando um plano, se você assinar um plano de assinatura, depende do tipo de plano de assinatura, ele permite arquivos para serem impressos em tamanho até a 0. Né? Aquele super, é, um mapa um, um, fica um mapa gigante, ideal aí para levar em, em longas travessias. Depois que eu escolher o tamanho do papel, eu posso escolher a escala. 1 né? um para 50 mil, um 1 para 25 mil, um 1 para 10 mil Eu posso personalizar a minha escala Vamos supor 1 um para 5 mil né? Mas eu vou usar a escala aqui de 1 um para 25 mil Posso pôr meu nome, posso pôr o um nome do mapa Eu clico aqui na parte de grade Para ele gerar minha grade em UTM Vamos supor aqui a cada 100, 200, 500 metros em quilômetro Eu escolhi aqui 1 um quilômetro E para gerar grade... Em, em eh, geográfica, eu vou escolher aqui em, em, em graus e minutos. Né? É, eu posso, nesse caso aqui, além da minha trilha, pedir para ele realçar todas a, as trilhas existentes, todos os caminhos existentes no local. Agora eu só preciso dimensionar, é, é, é, enquadrar aqui aonde que eu vou criar informação, né? enquadrar meu mapa. Uma vez que eu enquadrei a folha, eu posso também criar mais folhas. Vamos supor que eu coloque aqui em escala de 1 para 10 mil. Eu vou precisar de pelo menos umas três folhas A4 na escala de 1 para 10 mil para me cobrir essa área que eu preciso. Okay? Uma vez que eu fizer isso, aí é só mandar imprimir. Na hora que eu mando imprimir, ele já vai gerar uma impressão específica para o tamanho A4, para mim imprimir em tamanho A4, e que se por um acaso eu imprimir em tamanho A4, ele já vai me dar uma escala aqui, de 1 para 25 mil, onde cada centímetro no papel, ou na escala gráfica, ou na escala numérica, vai corresponder a 250 metros no terreno. Okay? Então, se eu imprimir na escala correta, no papel A4, a cada centímetro, ele vai dar exatos... É, 250 metros no terreno é, já me dá a declinação magnética do terreno, da data que eu estou imprimindo me dá a escala em metros né, ou quilômetros e já me dá a escala em, em, em polegadas ou milhas né? é, já me dá a zona UTM que eu estou imprimindo e já me fornece as coordenadas UTM e as coordenadas em graus e minutos. Né? Uh, já está no mapa plotado em quadrículas, que eu escolhi lá, quadrículas de 500 metros. Então, elas estão separadas a cada 500 metros de quadrícula. Os pontos que eu escolhi já estão, é que eu importei, já estão plotados no mapa. Consigo enxergar aqui a, a, a curva de nível, tem um pouco de orientação. Aí é só imprimir. Okay? Então, apresentando aqui rapidamente ó, o cautopo na função de impressão de mapas. É uma ferramenta fácil, uma ferramenta simples, uma ferramenta bem intuitiva, onde é, dá para dá pra substituir as impressões de mapa do próprio Google Earth ou do próprio Basecamp de forma simplificada. Estou aqui ó, com o meu mapinha impresso aqui para mim e para trilha, é só levar minha bússola e assim. Eu vou curtir com mais segurança, com mais tranquilidade a minha saída. É isso aí. Tchau, tchau para vocês. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal.